Oi, eu tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o personagem do canal. Eu tô pensando em mudar o personagem do canal porque esse personagem não foi o que eu criei, não sou dono do personagem nem nada. E tipo assim, eu queria fazer um personagem real, mas eu não tenho ideia, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada. Eu ia pensar assim, nossa, eu vou pedir algum para algum amigo meu. Aí no WhatsApp pra ver se, ele, se alguém um amigo meu sabe desenhar. Só que aí, eu lembrei que nenhum amigo meu sabe desenhar. E, e eu, eu vou tentar fazer de alguma forma. Desenhar isso. Eu não tenho mesmo um digitalizador, eu tenho que desenhar com o mouse. Provavelmente vai demorar muito tempo, mas acho que vai fazer alguma coisa legal. Mas se alguém puder me dar pelo menos uma ideia embaixo do, de como vai ser o personagem do canal, me digam aí.